Olá para você que está acompanhando a programação da TRTFM, eu sou Zequias Nobre e o TRT Entrevista recebe o professor de literatura, ator e contador de histórias, Maurício Ricardo. Ele é o produtor e apresentador do programa Estação Recreio, que vai ao ar todos os sábados pela manhã, com reprise aos domingos na TRTFM. O Estação Recreio foi premiado agora nacionalmente no Prêmio eh, Nacional de Comunicação e Justiça ou seja, é um reconhecimento nacional da excelência e importância deste programa que você ouve aqui na trt -FM aos sábados e aos domingos, às 9h e 17h. Maurício, seja muito bem-vindo ao TRT Entrevista. Muito obrigado, estou à disposição. É, Maurício, como surgiu a ideia do Estação Recreio? É, a partir do momento que você percebe que não existe uma programação voltada para o público infantil, tanto nas grandes emissoras de televisão e quanto nas emissoras de rádio, né, ditas comerciais. Então, como se se o rádio não fosse objeto para criança, né, como se criança não ouvisse podcast, não se interessasse por rádio. Então, pensando nisso, nessa lacuna, é, eu falei, poxa, eu acho tão importante apresentar um projeto que abarque a infância e a juventude. E, então, a partir disso mesmo, né, é, oferecer uma programação voltada e, e para privilegiar essa criança. Grande parte das histórias que compõem o programa Estação Recreio são são e fizeram parte da sua infância. Conta para a gente um pouquinho mais sobre isso. Então, Zequias, eu sou de Santo Afonso, gosto de falar que eu sou de Santo Afonso, é uma cidade pequena, eu nasci em 1975, né? Santa Afonso devia ter uns mil, mil e quinhentos habitantes Hoje está em torno de cinco mil habitantes Continua sendo uma cidade pequena Então meu pai foi garimpeiro, minha mãe lavadeira E o que a gente, não tinha televisão na época O que a gente tinha em casa era um aparelho de rádio né? é, Lembro que era uma, um aparelho grande, né? é, a pilha E depois foi modernizando Meu pai passou a comprar um motor rádio pequenininho assim Que sintonizava rádios de todo o país, né, ondas curtas, onda, ondas médias, e, e o que chegava lá pra gente era a Rádio Nacional de Brasília, e tinha um programa da tia Leninha, ela contava histórias, dava as dicas, dicas de etiqueta, né, por exemplo, quando você vai chegar na casa de alguém para comer, eu lembro muito bem disso que ela falava, é, não coloca muito no prato, porque de repente você não vai gostar da comida, aí você vai ter que desperdiçar, jogar fora, né, experimenta um pouquinho, sabe... E ela conversava com a gente e aquela voz embalava a nossa infância. Eu lembro que chegou um momento de uma. De, que teve uma evasão escolar. Por quê? Porque o programa dela ia ao ar antes do jornal, né o Nacional Notícias, e era tipo 11, 11 e pouco. Então, as a, os alunos que estudavam de manhã perdiam a programação dela. E aí eles saíam mais cedo da escola para não perder a programação da tia Leninha e a importância que que tinha né a, a, a, a imagem do programa a, a, a voz do programa né é, as histórias então tudo isso sabe alimentava o nosso imaginário é, e era o único era o único veículo né imagina o a roça da roça da roça era lá que chegava esse sinal. Então, eu acho que a contação de histórias dessa época reverberou hoje no que eu sou, né, um contador de histórias, um homem voltado para as artes, né? Eu devo muito à nacional. OK, o bate-papo de hoje é com o produtor, professor de literatura, ator e contador de histórias Maurício Ricardo. Ele é o idealizador e apresentador do Estação Recreio. Programa infantil que você ouve todos os sábados e domingos pela manhã e ao final da tarde aqui na TRTFM. O Estação Recreio que foi premiado nacionalmente com o Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça agora no mês de agosto. Maurício, qual a importância de ter um programa voltado para o público infantil em um canal como a TRTFM? Olha, o... o rádio é tudo de bom, né? É o rádio, ele incentiva a imaginação. Incentiva a criatividade, né? aprimora a escuta, né? é, estimula a criatividade, a imaginação. Para a criança, então, Zequias, eu acho que é um convite para a criança desacelerar a sua rotina, que é recheada de compromissos, né? de atividades. É, a criança faz muita coisa durante o dia. né? Então, é um convite também para criança, para criança viajar pelas histórias, conhecer outros países, né, outras culturas, é, batucar, desenhar, cantar, né, mexer o corpo com as músicas e, e aprender e valorizar a nossa cultura, né, que é riquíssima. Né? Se a gente for pesquisar Brasil, aí, a gente tem vários Brasis. Né? Então, a criança aprende e valoriza a nossa cultura. Então, é importantíssimo. E como você avalia a relação entre cidadania e direitos para as crianças, que é um dos temas centrais aí também do seu programa que é apresentado aqui na TRTFN? Então, a gente tem esse foco, né? É um foco voltado para a, a não exploração, a não violência, né? A, a criança, a, o combate ao trabalho infantil, porque a gente não pode queimar essa etapa da vida da criança. A criança ela tem que brincar. Como eu falei para a Karine numa entrevista, a criança leva muito a sério brincar. A gente aqui não leva muito a sério, mas ela, quando está ali, ela está entregue, ela está fazendo de verdade. E quando ela está... Porque a criança ela é subversiva, gente. Por natureza e sem saber. Porque quando o adulto chega e fala para ela, você não, você não vai porque é coisa de, de adulto. Ah, você não vai fazer isso porque é coisa de, de adulto. Ela fala, ah, é... Então, eu vou aqui no meu imaginário, no meu faz de conta, subverter tudo isso. Então, a criança é a juiz, a criança é professora, a criança é qualquer coisa. E ela está fazendo ali de verdade. Então, esse momento é importantíssimo e a gente não pode é, queimar essa etapa. Então, quando a gente anda por Cuiabá e vê criança ali no sinal, pedindo, quando a gente entra em contato com uma criança que está desnutrida, né? uma criança que é explorada, isso nos revolta. Isso precisa acabar né? agora. Então, o programa ele, ele tenta ah, falar também um pouco disso. Né? Então, nós temos dois quadros no programa, que é ah, Mitos e Verdades do Trabalho Infantil, né? que a gente aborda essa questão. Então, a gente vai investigar quais são os mitos, quais são as verdades. E a gente também tem um quadro que eu gosto bastante, que é o quadro Os Direitos da Criança. né Criança tem que brincar, criança tem que estudar, criança tem que que ser feliz. Né? E lá na frente, ela vai colher os frutos dessa boa infância. Então ela vai ser um profissional melhor, né mais qualificado, mais humanizado. Além desses quadros, Maurício, é, para quem nos ouve e nos assiste, e talvez não tenha tido contado ainda com a Estação Recreio. O que mais tem o programa? Quais são outras coisas que você trabalha nessa programação infantil aqui na trt o, Olha, o, quadro, o programa ele tem mais de 10 quadros, né? É, como a gente está com um horário reduzido agora, justamente porque ele vai para o Spotify, né? Então, os podcasts ali são mais, em torno de 20 a 30 minutos, né? Então, o programa hoje, ele tem é, 30 minutos. A gente começou com uma hora, né? Mas como ele vai para para as mídias né, sociais, a gente achou melhor reduzir. É, mas no programa de uma hora, eu consegui encaixar esses dez quadros. Um quadro que eu gosto bastante de falar é sobre regulação emocional. Porque a gente sabe quando o adulto, né, quando ele entra numa numa emoção que não é agradável, por exemplo, a raiva, é, é comprovado que essa emoção ela vai perdurar no corpo desse adulto durante uns 20 minutos, é muita coisa, é muita coisa, então a gente precisa regular essa emoção, através da respiração, através de bons pensamentos, né? conversando com a nossa mente. E a criança então? Nossa, para criança isso é terrível, porque ela não sabe como, ela está sentindo alguma coisa ali, desagradável, mas ela não sabe dizer o que é e como é, resolver, então no programa a gente fala sobre isso. A gente dá dicas de regulação emocional. E tem muita música também, muita história. Tem muita música, música que vai valorizar a inteligência das crianças. Por exemplo, no programa de amanhã a gente vai falar, a gente vai ouvir músicas de Caetano Veloso. Né? É, muitas histórias, porque assim como a criança não faz de conta, ela entra em contato com a realidade de uma outra forma, né? ela vai reinterpretar a realidade... Também nas histórias, ela vai aprender muito. Por exemplo, ela vai se identificar com, com o príncipe, com a princesa, com a bruxa. Então, se num conto de fadas, que tem muitos problemas, hein? então uma boa história, gente, uma dica aqui, uma boa história é aquela história que tem um problemão. Quanto maior o problema, melhor a história. E no final ela se resolve. Então a criança ela vai se identificar, opa, se lá na história... Né? O príncipe venceu a bruxa, né? teve um final feliz, né? é, então eu posso na minha realidade também ter um final feliz. Vou lidar com as minhas bruxas, né? vou lidar com os meus desafios e eu vou conseguir vencê-los. Então a história ela cumpre esse papel, não é só entreter não. Para finalizar, queria que você rapidinho para a gente qual a importância para você e para a Estação Recreio de ser reconhecido nacionalmente com a premiação no Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça. Olha, eu estou muito feliz porque quando a gente começou o programa sem pretensão nenhuma, né? Eu só queria é, falar para criança, né, contar histórias para criança, uma programação diversificada para criança e a gente não pensava em, em, em chegar a este nível, né? De uma ter uma premiação, um reconhecimento. É, eu acho que o pessoal lá eles reconheceram mesmo, né, pela falta de produtos voltados para a criança, reconheceram a importância da gente falar dos direitos, né, é... enfim, eu acho que eles eles ficaram sensibilizados e né? reconhecer, acho que acima de tudo, a qualidade do programa como um todo, muito bem produzido, muito bem feito, e aí fica os parabéns nós da equipe da TRTFM também, a é você que é o produtor. Obrigado. Eu agradeço muito a TRTFM 104,3 por abraçar o projeto. É isso, a gente conversou agora, Maurício, brigadíssimo <risos> por sua presença aqui no TRT Entrevista. Maurício, que é produtor, professor de literatura, ator e contador de histórias. Ele é o idealizador e apresentador do Estação Recreio, programa infantil que você ouve todos os sábados e domingos aqui na TRT-FM, às 9h17 da manhã, e que foi reconhecido nacionalmente no Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça na categoria Mídia Radiofônica. Maurício, faça o convite aí para quem ainda não conhece o Estação Recreio, puder ouvir também. Gente, então, como o Zequias disse, a gente, tá, a gente produz um programa semanalmente, recheado de histórias, recheado de boa música, recheado de brincadeiras. Né? A gente também tem relatos dos pais que ouvem juntamente com os filhos, os pais acabam reacendendo essa criança interior. Então, é um programa voltado para... A gente fala que é para criança, mas é para criança de todas as idades. Claro que uma criança de 4, 5 anos, ela vai se interessar pelas histórias, talvez pela música, mas a criança que já lê um pouquinho maior, ela vai pegar toda a faixa do programa. Né? E os pais adoram, porque a gente toca música lá da década de 80... Né? É... então o pai também brinca e se diverte com a criança. Eu não sou pai, né? <risos> sou adulto, claro, não sou pai ainda, mas quero deixar o meu depoimento, porque eu gosto muito de ouvir o Sessão Recreia, é um programa realmente muito bem feito, de boa qualidade, musical e de histórias também. Você ouviu o TRT Entrevista, eu sou o Zequias Nobre e aguardo você no próximo encontro.